For me, but you always do. I've been hoping somebody. Monsters! Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seide, eu e a Manuela Dária, e vocês estão aqui no Leite, Leite com um biscoito. biscoito. E hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai fazer o segundo vídeo de teste de tatuagem. Pra quem não sabe, a Manu, que é essa aqui, que é a minha irmã, ela é tatuadora. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram dela de tatuadora e o Instagram dela normal. Então... Sigam lá, que vai ser muito legal. Sigam, Vocês pessoal. vão ver os trampos dela e tal, certo? Só que hoje a gente vai fazer numa pele sintética. No outro vídeo a gente fez. No outro vídeo. No é, vai estar tá no card. De... Vai estar tá aqui embaixo na descrição. No outro vídeo a gente fez numa pele de porco, no couro do porco. E nesse a gente vai fazer numa pele sintética. Então, se você tá curioso, confere o vídeo. Põe aqui. Eu tô fazendo cargada. Eu acho que esse não precisa passar a vaselina. Cuidado. Que esse daí eu não sei, viu? Não precisa passar mais a vaselina, tá? Por vida dura. Não. Porque eu tô vendo que isso daí só borra nessa pele sintética. sim, eu achei mais chato trabalhar nessa pele sintética, porque ela não é tão macia quanto a pele do porco. Na pele do porco você pode se fuder de raspar um negócio lá que não sai a tinta. No, nessa pele sintética, solta a tinta. É, então... É porque eu acho que ela... Não sei se tem, tinha que ter alguma coisa embaixo da pele sintética, tipo, uma coisinha que ficasse mais fofo, mas foi muito duro, assim, tipo... Não sei porque inventaram, parecia é. um EVA mais duro, assim, uma é, borracha. Uma borracha, parecia uma borracha. Não sei, eu não gostei muito. Não Sim. parece pele de gente, não, não parece. Vocês vão comprar aí achando que é parecido, não é parecido. Não é. Então. Enfim, se você gostou do vídeo, você quer mais um pra gente testar em outra coisa, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like, o que você quiser. Exatamente, quem sabe eu não vou estar tá fazendo em alguém aí do outro lado, né? algum corajoso ou corajosa. Um episódio anos. de séries e no final ele... Né? Faz um, Escolha uma alguém tatuagem pra em alguém. fazer Bom, é isso Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui Eu amo muito vocês, meus monstrinhos Até a próxima aí, falou! falou.